É, mais uma vez. Antes de tudo, bate uma palma. Gravando. Cima. Bate uma palma, mais pra cima. Passa baixo, na frente do seu rosto. Aí. Tchau. Valendo. Olá, bom dia. Bom dia. Você tem esposa? Eu não Não. É... Você bebe e ela gosta? Eu bebo, tá? Você não tem Pra Bu e, e quando eu tinha namorada ela gostava muito também. É, é difícil. Você é, tem filhos? Há controvérsias, não sei. Não tem né? Não sei. Certo. Eles vêm te visitar? Não. não. Como está a sua família? Bem, graças a Deus tudo bem. Meu pai, minha mãe e meu irmão é a minha família. É, sua família tem problemas de saúde? Meu pai é hipertenso e bipolar. A minha mãe, é, eu creio que ela, ela deve sofrer de nervoso devido a, a minha conduta né, durante a vida. E aí, no fim, ela, ela é obesa um pouquinho. Né? É, Talvez os problemas sejam relacionados a mim Você tem irmãos? Tenho um irmão Um irmão que tem 23 anos é, Passou na USP, orgulho da família Tá fazendo marketing na USP E, e trabalha a gente é uma grande empresa aí Que Deus abençoe a vida dele Então a sua família está passando bem? Ah, passando bem, graças a Deus tudo bem Sem a minha presença eles estão ótimos Você mora com a sua família? Não eu, Há três meses Fui posto na rua Por conta da minha conduta Usando droga Quantos anos você tem? 32, 32. Tem problema de saúde? Não que eu saiba Você trabalha para quem? Atualmente trabalho em prol da minha recuperação. Como é o seu dia, seu dia a dia em família? Olha, meu dia a dia em família era muito tribulado. Eu sempre discutia com meu pai, né? nunca tínhamos uma, um, um convívio agradável. Né? Era sempre muita cobrança. É, a minha mãe dividida entre os dois e o meu irmão que sempre apoiou meu pai sempre honrou o meu pai e minha mãe e também desde, desde criança, né? assim Eu nunca tive um perfil de, de, de, de apontar e nem de, de caguetar, né? Digamos assim, né? De, ah, você fez tal coisa, etc. E tal. Vou falar pro pai, vou falar pra mãe. Mas já meu irmão era o contrário. Meu irmão sempre eu fazia alguma coisinha e já, ah, vou contar. Ele já, pai ah, ele já levava direto pro meu pai e pra minha mãe. Eu sempre protegia ele e ao contrário, ele me expunha mesmo, de verdade. Parece que o prazer dele era me ver apanhar era tomar porrada, o prazer dele era esse. Com quem você se dá melhor? Eu me dou melhor com a minha mãe. Como lida com esse conflito? O conflito, assim, geralmente, eu me, como, que eu me, como que eu lidava com isso? Minha mãe entrando na frente, eu ficar quieto, ficar quieto, meu pai falando de um lado, eu querendo bater de frente. Então, para lidar com isso de melhor forma, eu saía de casa. E nessa eu corria para droga. Algum momento você teve que sair de casa? Vários momentos na minha vida. Com 16 eu saí de casa, voltei com 18. Saí novamente aos 19. Voltei com 22. Saí de novo, porque achei que ia morar sozinho também de novo, aluguei um apartamento, trabalhava na guarda-vidas no, no clube aí em São Paulo, saí do clube, voltei para casa, voltei, a, a, arrumei um outro apartamento, não deu certo também, a mulher com quem eu morava também, ela... Ela cortou a luz lá claro, onde eu estava e eu, para não ficar desamparado, voltei para casa do meu pai de novo. E entre indas e vindas eu perdi as contas quantas vezes eu saí e voltei. E da última, eu fui convidado a me retirar de casa, ah, por livre e espontânea pressão. Pai biológico ou adotivo? Pai biológico. pais são adotivos? Não, meus pais são biológicos. biológicos. São biológicos. Você Parece, pensa em sair de mais casa? Mais de 12 horas. Eu penso em sair, sim. Daqui da casa, o dia que estiver recuperado, firme, forte, com um emprego, com uma profissão. Melhor porque eu sou guarda-vida, sou bombeiro, mas já fui preso, então isso daí atrapalha. Deus pode eu espero, sim, é. Eu espero que Deus possa me restaurar, que eu possa voltar ao convívio social, numa boa, sem droga, buscando Deus, que é o caminho, não tem outro. Você ama a sua família? Eu amo a minha família. Por Não tem como não amar a família. É, não, não tem como não amar a família. Eu amo minha família. Muito obrigado. Imagina, que eu que agradeço. Corta. Corta. Aperta de novo? Corta, rapaz. O milhares caiu. Vamos lá.